Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Organização Estruturada de Computadores do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistema. Sou Giovanni, seu professor especialista deste curso. Sou engenheiro eletricista, com especialização em instrumentação e Engenharia de Segurança do Trabalho. Possuo mestrado em Automação Industrial e atuo como docente no IFES desde o ano de 2006. Leciono no curso de Engenharia de Controle e Automação e no curso técnico de Automação Industrial. Atuei como engenheiro eletricista nas indústrias de mineração, siderurgia, petróleo e gás no período entre 2002 a 2006. O principal objetivo desta disciplina é que você seja capaz de identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores e seus periféricos no seu encerramento. Disponibilizo no primeiro tópico a apresentação da emenda e algumas orientações iniciais para a nossa caminhada virtual aliadas a uma importante reflexão sobre o comportamento e o que se espera do estudante. É muito importante que você conheça a dinâmica e o nosso processo de aprendizagem. Acessando-as, você poderá navegar pelo conteúdo, utilizando as setas de cada slide, que abrirão uma a uma para mostrar-lhe a descrição das atividades do curso, a maneira como as atividades serão realizadas, o tempo de duração dessa disciplina, que é de 80 horas, a metodologia de avaliação das atividades a serem realizadas. Você poderá ver ou apresentar o roteiro e a emenda da disciplina conforme o arquivo em PowerPoint já mencionado. Reforça o processo de avaliação dessa disciplina, que irá seguir o seguinte critério. 40% da nota final será com base nos exercícios do ambiente online. 30% da primeira prova presencial e 30% da segunda prova presencial. Você será aprovado caso sua média seja maior ou igual a 60. Caso contrário, você deverá realizar a prova final. Para que a disciplina transcorra de forma tranquila, é muito importante que cada etapa seja feita no prazo correto, pois assim você conseguirá completá-la com êxito. Lembre que os exercícios têm prazos fixos, que devem ser respeitados para que você não fique sem nota nesses exercícios. Encerrando, gostaria de lembrar que a sua dedicação e empenho são fundamentais para o êxito nesta disciplina e no curso. Procure manter em dia suas atividades e organize seu tempo de forma a tornar esta disciplina uma aliada em sua capacitação profissional. Isso tornará seu investimento no aprendizado muito mais interessante e prazeroso. Sucesso a todos! Tenho certeza que juntos somos mais fortes e com certeza alcançaremos esta vitória.